Fala galera do YouTube, eu sou o professor Vitor Mardoc e estou aqui na produtora Reis gravando uma super dica de física para ti do canal Bioexplica. Vem comigo. Hoje vou te fazer uma pergunta. Qual é o menor espelho que você precisa para poder se enxergar completamente? No caso aqui, que eu preciso para eu poder me enxergar completamente? Estou aqui me arrumando, vou para uma festa e tal, né? Bigodinho de fininho, cabelinho na régua. Aí, tu sabe, eu olhei para o espelho. Será que para eu me ver completamente eu preciso de um espelho do meu tamanho? Bora ver. Olha só, aqui eu botei o João. O João se arrumou para dar o seu rolê, e aí o João ele queria se enxergar completamente. Se o João queria se enxergar completamente, é necessário que ele veja o topo da cabeça dele e a base do pé. Então, bora lá. Um raio de luz ele sai da cabeça do João, bate no espelho e é refletido para o olho do João. Um raio de luz sai do pé dele, bate no espelho e é refletido para o olho dele. Logo, ele já está se vendo completamente. Então, tu percebe que ele não precisa de um espelho do tamanho dele. O espelho que ele usou é deste tamanho aqui. É esse traço que está aqui de preto. Então, é um espelho menor que a altura dele. Vamos descobrir o quanto esse espelho é menor. Olha lá. Para que a gente faça essa descoberta, a gente vai precisar buscar a imagem do João. Tu sabes que no espelho plano, a imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, eu vou pegar meu raio refletido, que é esse aqui, e vou prolongar. Vou pegar esse meu raio refletido e vou prolongar. Então, aqui eu tenho a imagem do João. Bom, tu consegue perceber daí, porque eu já deixei bem marcadinho, um triângulo que está formado de laranja. Olha, esse triângulo aqui, eu vou tirar do desenho. O tu vai perceber? que a base maior do meu triângulo é H, é a altura do João. A base menor do meu triângulo eu chamei de EM, é o meu espelho mínimo, espelho mínimo para que eu consiga me enxergar. Olha, a altura do triângulo menor é D, e a altura do triângulo maior seria 2D, né? É a distância do olho do João até a sua imagem, então é D mais... D. Não te esquece que no espelho plano, se o meu objeto tem uma altura H, a imagem também tem uma altura H. Então, como eu tenho um triângulo dentro do outro, eu posso fazer uma semelhança de triângulo. Eu vou ter o seguinte, o meu espelho mínimo está para D, assim como a altura do João está para 2D. Cortei D de um lado com D do outro e vi que o espelho mínimo é H sobre 2. Não te liga só. O espelho mínimo que você precisa para se enxergar completamente ele é a metade da sua altura. Por exemplo, eu, eu tenho aqui, puxando um pouquinho para mais, 1,70. Na verdade, eu tenho 1,66, mas eu vou fazer um número com 1,70 para ficar mais bonitinho a nossa conta. O espelho mínimo que eu preciso para me enxergar, ou seja, o tamanho do espelho, vai ser 1,70 dividido por 2. Isso aqui vai dar 85... Centímetros quer dizer que eu ou você que tem 1,70m de altura para poder se enxergar completamente vai precisar de um espelho de 85 centímetros. Fechou, galera? Olha, essa dica ela tá lá no canal Bioexplica, vai estar tá na plataforma do Bioexplica e eu também vou estar tá lá com muito mais física para te ensinar. Tudo bem, bate o print da tela e esperem que vem mais dicas por aí.